Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer uma basequinha maravilhosa. Essa peça aqui é uma basequinha linda, maravilhosa e simples de fazer, rapidinho, né, Stark? É rapidinho de fazer. Vamos lá fazer a nossa peça, então.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 Vamos lá fazer a nossa peça? Então bora lá, vem comigo Vem, é rapidinho Mas antes, roda a nossa vinheta Vamos? Vamos? Oi minha gente Então hoje a gente vai fazer uma modelagem blusinha dia-a-dia dia-a-dia por porque ela é simples, fácil e rapidinho de fazer e é 100% overlock mas isso não quer dizer que você também não possa fazer ela dupla tá ela dupla fica com o acabamento perfeito você pode vender com, com preço mais agregado você pode vender super bem agora ela simples da forma que a cliente pediu é uma peça maravilhosa. Você pode fazer em moletom, você pode fazer em malha, você pode fazer. Para os dias frios, você faz em moletom, em soft e fica show de bola. Para os dias fresquinhos, você pode usar malha. Você também pode usar tecido plano, porque ela é usada, ela é toda aberta, então é com botãozinho, é fácil de vestir no teu bebê de quatro patas. Então você pode estar tá usando ela com tecido plano, a em tricoline, esses tecidos assim, tá? Eu fiz ela, a primeira peça, a peça piloto que eu fiz ela, eu fiz ela dupla, em malha, ficou ótimo, ficou show de bola, né? E essa eu vou fazer conforme a cliente pediu. Foi a Márcia Regina, que ela faz parte do nosso grupo online. O nosso grupo online sempre vem com algumas peças maravilhosas pedindo para gente desenvolver. E a gente desenvolve, né? E acabando fica maravilhoso. Até quando ela me pediu, eu fiquei pensando, meu Deus, não é uma peça tão simples, tão básica. Mas é aquele básico que me conquistou. Eu amei. Tanto que eu fiz uma para Sofia, tecido duplo, né? Em malha, tecido duplo. E vou fazer uma agora para o Stark, tá? o Stark ele é gordinho, ele veste tamanho 8, todas as medidas é tamanho 8, só que o comprimento dele é menor, porque ele é um bulldog. então eu imprimi o molde no tamanho 8 e diminui aqui no comprimento, então a gente vai fazer essa conforme a Márcia Regina do nosso grupo online pediu. Tá? Mas você tem a opção de cortar duas vezes cada molde O molde da gola quatro vezes e fazer ela dupla tá? Fazer ela dupla certinho né Toda, também pode fazer toda na overlock Quando ela é dupla, o melhor é você fazer na reta Que daí você consegue dar um acabamento melhor né Então, a quando ela é assim Da forma que eu vou fazer aqui Você faz 100% na overlock ou você pode estar tá passando uma zigue-zague ao redor e fazer também na reta, né? Com a zigue-zague Vamos à peça então? Bora lá, vem comigo Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Eu até coloquei a caixinha aqui, eu sempre falo deles, mas nunca trouxe a caixinha pra mostrar pra vocês Ó, esse botãozinho aqui vocês vão precisar, tá? As matrizes você vai precisar, né? Essa aqui é a fêmea, tá? E esse aqui é um macho, tá? Esse aqui é o que você vai colocar embaixo Eu tenho esse balancinho aqui Eu tenho uma máquina também de pressão Mas eu tenho esse balancinho aqui, tá? Então, quando é a fêmea, você usa esse aqui E quando é o macho, você usa esse aqui, tá? Os botõezinhos Rita, geralmente, eles vêm assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, esse maiorzinho aqui é o macho, tá? Que você vai usar com... Essa ponteira tá? E esse menorzinho aqui É a fêmea Que você vai usar com essa ponteira aqui Ok? E embaixo Que é aqui nesse batedouro aqui Você vai colocar sempre esse aqui Que esse aqui vai pro macho e a fêmea, tá? Sempre que você coloca um botão do macho ou da fêmea, você coloca esse aqui, que é a da pontinha, tá? E o balancinho que eu uso é esse aqui, ok? É velhinho, mas é o que eu uso aqui. Eu tenho a máquina de pressão, né? Que ela é industrial. Quando eu fazia a bazar, eu usava bastante a máquina de pressão. Como hoje em dia eu faço uma peça ou outra só no vídeo, né? Ou pra... pra para mim usar mesmo dos meus bebês. Então eu uso o balancinho, OK? E os moldes, a gente vai precisar dos moldes, tá? A gola, você vai cortar duas vezes, tá? Vamos fazer como a Márcia Regina pediu. Se eu fosse fazer duplo, eu ia cortar quatro vezes, mas eu vou fazer como ela pediu. Um, um tecido só. Então você vai fazer cortar duas vezes as costas você vai cortar uma vez dobrado, tá? uma vez dobrado e a frente uma vez dobrado, tá? até marquei aqui start para saber ah, então eu estou usando malha, malha 100% algodão aqui, tá gente? mas como eu disse você pode usar o nosso soft quando for calo, uh, frio o soft, você pode usar o moletom, pode usar Vários outros tecidos, até tecido plano, você pode estar tá usando aqui, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vem comigo, é rapidinho, é um vídeo super rápido, porque não tem segredo. A gente só vai fazer as limpezas das peças aqui, colocar a gola nas na nossas costas e depois a gente vai a, colocar os botõezinhos, tá bom? Então, bora lá, vem comigo. Vamos pegar as nossas golas. Vamos dar limpeza aqui, tá? Bora lá. Aqui. Uma gola pronta, mesma coisa com a outra, tá? Essa peça você pode vender baratinho, baratinho, tá? Reserva. Vamos pegar as nossas costas. E vamos passar a costura em tudo, tá? Antes, a gente vai pegar a nossa gola aqui, tá? Falta espaço aqui, meu ateliê novo tá tô fazendo, tá? Essa parte mais bicuda aqui, ó, essa parte mais bicuda aqui vai pra cima, tá? Vai ficar assim, tá? Ó, ok? Bora lá. Como eu disse, se você quiser fazer duplo, fica mais bonitinho. Eu, na minha opinião, gosto mais. Mas, se você quiser fazer aquela peça para vender rápido, né? Aquela peça que vai vender rápido e barato, para os seus clientes, essa é uma boa pedida, tá? Ó, vamos pregar a nossa golinha aqui. Então, vamos colocar um alfinete aqui. E outro alfinete aqui, ó, lá bem direitinho aqui E outro alfinete aqui em cima, tá? E vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Olha lá bolinha já tá pregada. Agora a gente vai passar uma costura em tudo aqui na peça, tá? Para reservar. Bora lá. Passar na peça toda uma costura de limpeza, tá? falar pra vocês, mas quando vocês recomeçam a costura, vocês arrematem daí a costura não vai desmanchar, tá? Ó, arrematar eu já expliquei pra vocês em outro vídeo puxa essa linha pra cá e vem até aqui, nesse aparelho aqui, ó, ergue o calcador né? Com essa perna aqui tem um calcador ali, você ergue e puxa essa linha pra cá porque daí a costura, ela fica arrematada, ela não desmancha, tá? você deixar o fio ali, a costura vai acabar desmanchando E a gente não quer isso, né? Então, ó Arremata Quando você for fazer na zigue-zague, você vai arrematar Já tá na zigue-zague, né? Como essa nossa peça, ela não é dupla Então, ela precisa já ser feito o acabamento aqui já não desmanchar pro teu cliente tu vai vender Barato, mas É uma peça que ela tem que durar, né? Então você vai arrematando Eu tô fazendo aqui de volta Porque eu esqueci de arrematar E tô arrematando aqui E já tô dando essa explicação para vocês, tá? Aqui na nossa gola Quando a gente pegou a nossa gola Quando a gente começou a gente já devia ter arrematado quando finalizou também. Pra não ter o problema da nossa peça desmanchar. Eu esqueço, porque na minha reta é automática. já faz automática. Então, aqui, ó. Ó. Arrematamos. Tudo arrematadinho, tudo certinho. Então, essa costura não vai ter problema. Ela não vai se desmanchar, tá? E aqui, continuamos. Corta aqui no então arremate. Se a tua máquina não tem, aí você puxa o fio e segura ela enquanto ela corre ali até e solta. Que ela vai arrematar do mesmo jeito. Ou tu arremata na reta depois, tá? Aqui quando acaba a costura, aqui você, pra arrematar, você vem até aqui. Aqui ela tá arrematada. Depois tu corta esse fio, mas não vai. Desmanchar a tua costura Então aqui a nossa costa tá pronta A gente já fez a limpeza, já colocou a gola, já arrematou tudo A tua costas tá pronta Reserva e vamos pegar a nossa frente Eu vou cortar esse fiozinho aqui O resto não corta pra não desmanchar a costura Ela já tá toda arrematada Vamos pegar a nossa frente agora, tá? Vamos pegar a nossa frente É um vídeo diferente, um vídeo todinho na... Overlock É uma peça diferente das que eu faço também né? É uma peça diferente das que normalmente eu faço Mas foi pedido por uma cliente e a gente vai e faz, né? Então aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai passar uma limpeza na frente aqui em toda a peça, tá? A mesma coisa Remata aqui, né? Puxa E vamos começar Finalizar aqui da mesma forma, ó. A gente vai pegar aqui onde já tá na costura A gente puxou o fio aqui E vai até no meio No meio a gente sai Tudo arrematadinho, tudo certinho Vamos cortar esse fio aqui Aqui na máquina, aqui na overlock, a nossa peça já tá pronta Vamos colocar os botõezinhos Então eu vou já preparar aqui Pra ver aonde vai os botões certinho, tá? Aqui Eu gosto já de deixar tudo medidinho, tá? Tá? Na nossa peça já tem a marcação Da onde vai o botão Você vai ter esse tanto ali Pra colocar de botão aqui, tá? Então Pode ficar tranquilo Aí aqui eu coloco sempre o alfinete Já pra deixar preparado Pra hora que vai ali pro, pro nosso Hora que... vai para o balancinho já tá aqui preparado para pôr os nossos botões mesma coisa desse lado por assim aqui colocar do mesmo lado então esse lado aqui a frente lado aqui as costas vem por cima isso não tão, também fica a escolha de vocês tá mas se você coloca de um lado de uma forma procura fazer a mesma coisa do outro lado tá Agora aqui em cima Aqui em cima, como vocês podem ver Os botões da frente É do lado Tá? Então, aqui É aqui do lado os botões que vão, Tá? Então você vai colocar aqui certinho Na peça As costas é Normal ali Mas a frente o botão é do lado Vai colocar aqui certinho lado, né? é uma peça grande, né, como eu tô aproveitando, fazendo o staff, modelar essa peça, então ela é uma peça grande, é complicado eu estar tá mostrando pra vocês, mas isso é bom pra vocês verem como nossos moldes são ótimos para tamanhos grandes, né? Então, com os nossos botõezinhos A hora que a gente for colocar os botõezinhos Vai ficar assim, tá? Bem fresquinho Vamos colocar os botões E já volto pra mostrar pra vocês Ok Bora lá então Aqui ó, coloquei aqui na nessa máquina aqui desse lado Dá pra vocês visualizar melhor como que ficou a peça Olha só Então a gente só deu uma limpeza em tudo e pregou os botões Basicamente é isso, fizemos na overlock Uma limpeza em tudo e pregamos os botões, tá? Colocamos os botõezinhos Bem Basiquinha mesmo, essa peça básica, básica mesmo. Foi a Márcia Regina que pediu para gente desenvolver essa peça e a gente desenvolveu para ela. Olha só, essa aqui eu fiz para o Stark, né? Já vou pôr nele, para ele modelar aqui, para mostrar para vocês. Já vou vestir nele para mostrar para vocês. E essa aqui foi a primeira peça que a gente fez Essa aqui eu fiz dupla Sofia Stark, olha a diferença, gente Então, essa aqui eu fiz dupla Olha só, tá? Quando a gente faz dupla, o que, que a gente faz? A gente corta os tecidos duas vezes, né? Costura tudo um no outro, né? No avesso Faz aqui na reta mesmo Vira, pressponta Mesma coisa a gente faz com essa né Primeiro faz as golinhas duplas Vira, prega em uma das partes das costas Depois coloca a outra em cima Costura tudo, deixa um pedaço aqui Vira, pressponta Tá pronto E daí é só pôr os botõezinhos E tá pronta a peça quando a gente faz conforme a Márcia pediu, o que a gente faz? A gente vai cortar os moldes, como fala no molde, uma vez de cada. Faz a limpeza na gola, fez a limpeza na gola, pre coloca aqui, prende com o alfinete e passa a limpeza na peça toda. E depois é só colocar os botões. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? É aquele basiquinho do dia a dia. Eu amei o resultado. Espero que a Márcia goste da peça, Márcia. Né? Então, essas duas peças aqui eu fiz de malinha, né? De malha. Mas você pode tá fazendo de soft, de moletom, até tecido plano, tá? Essa aqui eu fiz com uma vez só. Uma peça só, um tecido só. Essa aqui eu fiz dupla, tá? Então... Você pode estar tá fazendo. É aquele básico que dá para brincar um monte, tá bom? Então fique à vontade aí pra fazer com sainha, sem sainha, assim, assa... fiquem à vontade. Pode brincar à vontade com esse molde, porque dá. Mais básico, mais coisa dá pra fazer com ele. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Márcia, espero bastante que você tenha gostado dessa modelagem.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 A Márcia a Regina, ela faz parte do nosso grupo online, né? Tem saído muitas modelagens maravilhosas lá no grupo online. Se você quiser participar, entre em contato comigo, tá? O nosso grupo que ele é pago mensal, né? E lá nesse grupo a gente cria, a, a gente brinca, a gente aprende brincando, né? Então, todo mês eu, eu disponibilizo duas modelagens lá e a gente aprende brincando. Né? É uma maravilha, somos uma família, então se você quiser entrar lá, é só falar comigo, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito vocês, beijos, tchau, fico com Deus, tchau!